Olá! Este vídeo é sobre as diversas formas de adicionar legendas em seu vídeo no YouTube. Aqui eu estou subindo um vídeo para o canal do YouTube. E configurando as informações de título, de playlists, eu tenho idioma, legenda e closed caption. Então, a primeira forma de enviar legenda é clicando aqui e adicionando um arquivo de texto com a legenda, que pode ser com marcação de tempo e sem marcação de tempo. Neste vídeo, eu não vou adicionar o arquivo de legenda. Eu vou esperar que o YouTube gere uma legenda automática e vou editar essa legenda automática. Quando você não tem o arquivo de texto com a legenda, você pode contar com a legenda automática gerada pelo YouTube. Então, quando o vídeo já está no canal, você vai no menu do lado esquerdo da tela e clica em legendas. Se esse procedimento for feito logo após subir o vídeo no YouTube, a legenda automática ainda não estará lá. O vídeo que eu acabei de subir, do dia 5 de outubro de 2020, ainda não possui legenda. Clica aqui em idiomas e existe o botão para adicionar a legenda. Porém, você consegue subir um arquivo de texto com a legenda, da mesma forma que você consegue subir esse arquivo de texto quando está colocando o vídeo no YouTube. Esse texto ele pode ter marcação de tempo ou não. E também é possível adicionar uma nova legenda digitando o texto da legenda sobre o vídeo de forma simultânea. Então, vamos ver como podemos fazer isso. Clique em adicionar. E escolhe digitar manualmente. Solta o vídeo e começa a digitar o que você está falando olá sejam bem vindos às aulas de processos industriais nesta aula resolveremos exercícios de balanço de energia calorífica tá vendo que eu fui falando e não deu tempo de eu digitar o vídeo já foi para frente se você marcar aqui pausar durante a digitação fica mais fácil porque enquanto você vai digitando ele vai pausando olá sejam bem As aulas de processos, processos Nesta aula, resolvi. Deu para perceber, né? Aqui eu vou ensinar como editar os tempos da legenda. Tá vendo que a barra do início da legenda tá aqui, mas a barra de baixo, que é a barra onde eu tenho a voz, está um pouco antes. Então, eu consigo movimentar essa barra da legenda para que ela inicie logo que eu começo a falar. Olá, sejam bem-vindos às aulas de processos industriais. Reparem que sumiu a legenda antes de eu terminar a frase. Então, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar o tamanho deste quadrado. Quando o cursor está com essa seta de quatro pontas, eu consigo movimentar pela linha do tempo, sem aumentar o tempo que a minha legenda vai permanecer na tela. Quando eu movimento para o canto e aparece essa seta de duas pontas, eu consigo aumentá-la. Eu fiz uma pausa aqui, ó, tá vendo? Eu tenho uma respiração aqui. Então, a minha legenda vai iniciar um pouquinho antes de eu começar a falar e é a hora que eu acabar. Vamos ver. Olá! Sejam bem-vindos às aulas de processos industriais. Nesta aula, resolvi e assim por diante. Então, eu posiciono o cursor aqui, adiciono mais uma caixinha de legenda, dou play e continuo editando. Nesta aula, resolveremos exercícios de balanço de energia calorífica. Ó, ficou nesse tempinho aqui. Então, eu trago ele para o meu tempo de fala e aumento ele até eu parar de falar. Nesta aula, resolveremos exercícios de balanço de energia calorífica. Okay? E assim você adiciona a legenda digitando ela. Depois que terminar, salva e publica. Eu não vou publicar ainda, porque eu vou mostrar mais uma forma, que é a forma de editar a legenda gerada automaticamente pelo YouTube. Os vídeos que subiram para o YouTube pelo menos a 24 horas, já possuem a legenda automática para serem editados, além do botão de adicionar uma nova legenda. Então você identifica aqui a legenda em português automático e clica em publicar e editar. Continua. Vai aparecer duas formas, sem marcação de tempo, que é essa aqui que vocês estão vendo, é um texto corrido, e com marcação de tempo, que você tem que clicar aqui em atribuir marcações de tempo. E aí ele vai ficar parecido com a interface de quando você digita a legenda, mas ele já vem com as legendas nos retângulos determinados. E você vai editar aqui para determinar o tempo que a legenda vai aparecer na tela e corrigir os erros de entendimento do YouTube. Eu prefiro trabalhar com a marcação de tempo. Assim eu vou corrigindo o texto e configurando o tempo que a legenda permanecerá na tela. A barra de som... Ela ajuda muito na determinação do início e do final da legenda. E é importante revisar todo o texto, pois muitas vezes falamos algo que o YouTube entende como outra coisa. Então vamos lá. Primeira coisa, eu digo olá, sejam bem-vindos às aulas de processos industriais. Tem um o olá. Então eu vou tirar este o daqui. Depois eu vou posicionar o início da minha legenda no início da minha fala. Então vamos ouvir. Olá! Sejam bem-vindos às aulas de Processos Industriais. Ok, acaba aqui a minha respiração. Eu posso continuar com essa legenda, mas eu quero que acabe aqui, mude a legenda quando eu for falar qual é o tema da aula. Então, eu clico no quadradinho, dou um Enter, ele separa. E aí, eu utilizo o mouse para fazer a separação física do início e do final da legenda. É necessário fazer essa separação? Não, você pode deixar a legenda sem separar uma da outra, mas aí ela não sai da tela. Ela vai ficar uma legenda ligada com a outra. E por que, que pode ser um problema? Vamos ver como é que ficou agora e depois eu explico esse problema. Olá, sejam bem-vindos às aulas de processos industriais. Nesta aula, faremos alguns exercícios de variação de entalpia. Usando as tabelas... Aqui eu tenho um tamanho de legenda razoável. Né? Tem duas linhas, não vai atrapalhar a minha apresentação. Porém, quando eu venho para cá, eu já tenho três linhas de legenda. Então, eu prefiro fazer legendas menores do que encher a tela de legenda. Até porque eu utilizo essa parte de baixo para fazer o meu vídeo, nas minhas apresentações da aula. Eu deixo no máximo com duas linhas. E eu vou separando conforme as minhas respirações, conforme eu faço a parada, conforme eu entono a frase. Eu vou escutar e vou ver até onde que eu falo para separar. Nesta aula, faremos alguns exercícios de variação de entalpia. Ok, parei aqui, faremos alguns exercícios de variação de entalpia. Olha aqui, como a minha voz ficou baixa... O YouTube entendeu, ou supôs, que eu tinha falado variação de altura. Então, eu preciso corrigir o texto. E como o meu cursor está posicionado aqui, onde eu quero que separe a legenda, eu dou um Enter e ele vai para baixo. Olha aqui, ele encheu de legenda aqui, tá? Vamos para cima primeiro, que eu vou editar essa parte aqui. Quando você não quer que a legenda de baixo fique muito cheia, porque começa a ficar muito ruim de enxergar para editar, você pode fazer a separação aqui dos quadradinhos das legendas. Se você criar um espaço vazio, você consegue evitar que fique acumulando com a próxima legenda quando você estiver editando. Se você não ligar para isso, você não precisa fazer essas separações. Vamos aqui de novo. Nesta aula, faremos alguns exercícios de variação de entalpia. Usando as tabelas de propriedades da água saturada, líquido e vapor, ó, vou parar aqui e vou colocar calcule na próxima legenda, tá vendo? Então, ó, usando as tabelas de propriedades da água saturada, líquido e vapor, aqui ela separou, a primeira linha tá mais curta que a última linha, então quer dizer que tem uma separação de linhas aqui que pode ser que eu não queira. Então basta juntar os textos e ele coloca a linha maior em cima. Qual que é a vantagem disso? Quando você tem muito texto, ela cabe mais em duas linhas, né? E às vezes ela cabe em uma linha só. É necessário separar os quadradinhos? Eu separo porque eu gosto, eu acho que visualmente, é melhor que uma legenda saia da tela para entrar outra legenda, que dê um tempo para o olho perceber. Mas isso é porque eu prefiro desta forma. Quando eu estou falando muito direto e não tenho esse espaço, eu separo a legenda para não ficar muito texto, na tela, mas eu não faço a separação dos retângulos, do tempo. Tem vezes que fica ruim, e tem vezes que nem dá para perceber que eu parei de falar e que a legenda apareceu novamente. Então, vamos ver aqui. Usando as tabelas de propriedades da água saturada, líquido e vapor, calcule a variação dental... Vamos ver, eu comecei a falar calcule aqui, e ele ficou um tempinho sem eu falar. Então, eu prefiro que é a legenda suma da tela. Líquido e vapor, calcule a variação da entalpia de 1 um kg de água em cada uma das seguintes situações. Ó, em cada uma das seguintes situações, e não equações. Então, situações. Aqui eu falo número 1. Um. Separei. Eu posso deixar separado o número 1 um aqui, ou eu posso juntar com a legenda do lado, eu preciso que apareça a setinha de duas direções para juntar com a próxima legenda. Número 1, um. aquecer água líquida de 40 graus Celsius até 120 graus Celsius, tá vendo? Aquecer água líquida de 40 graus Celsius, eu posso colocar aqui graus Celsius e assim eu vou editando a legenda até o final. Quando terminar de editar, você salva e publica se ela tiver terminado. eu como não terminei aqui ainda, eu vou publicar depois. Obrigada por assistir. Adicionar legendas às minhas videoaulas tem permitido que alunos com deficiência auditiva possam acompanhar melhor o conteúdo desse semestre.